Aqui é a Renata Forriel do blog Melhor.com.br. Antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabia que você pode deixar as suas postagens programadas no Instagram? Sem recurso nenhum, sem aplicativos, sem ferramentas de programação? É, pois é! Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar direto da tela do meu celular o que eu faço para deixar as minhas postagens programadas. Então, partiu para a tela do meu celular. Não, não, não, não. Faltou uma coisa muito importante. Você já se inscreveu no canal? Então aproveite que você já se inscreveu, já ative as notificações e deixe aquele seu like amigo para mim. E agora sim, partiu para a tela do meu celular. Bem, pessoal, já estamos aqui na tela do meu celular. Essa conta é uma conta teste, né, que eu uso para fazer alguns tutoriais. Então vamos lá, o que eu faço para poder é, programar a minha postagem? Eu já, deixei a minha, a minha, eu já deixei o meu texto pronto também. E o que, que eu faço? Eu faço esse texto lá no bloco de notas. Então vamos lá para o meu bloco, bloco de notas. Aqui está o meu texto. Se o seu celular não tiver bloco de notas, eu recomendo que você baixe o aplicativo de bloco de notas, porque isso facilita muito na hora de você programar eh, a sua postagem. Se você ainda não quer investir numa uma ferramenta de programação de postagem ou qualquer outro aplicativo, então eu, eu recomendo que você faça isso, que você baixe o bloco de notas caso o seu celular não tenha deixe no bloco de notas pronto o seu texto aqui eu já fiz o meu texto coloquei um pontinho para separar os parágrafos é, eu estou usando aqui embaixo um espaçamento em branco que depois eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo como que eu faço isso mas vocês podem colocar é, um pontinho para separar os parágrafos tá bom como meu texto todo pronto, eu vou copiar, vou copiar o meu texto, vou selecionar tudo e vou copiar e vou para o Instagram. Para começar a fazer essa postagem, é normal como como toda postagem vir aqui no sinalzinho de mais. A minha postagem já está aqui já tá no, no rolo da, de câmera né já tá aqui prontinha é só eu avançar aqui você pode navegar nos filtros né você escolhe aqui que você desejar essa postagem essa foto eu vou deixar sem filtro avanço e aqui você aqui você configura né coloca no, no na fanpage ou no Twitter, se você tiver sua conta vinculada né, ao Twitter, você, você adiciona aqui a sua, a sua configuração né, de localização, você vai marcar pessoas, e aqui você cola aquele texto que a gente trouxe lá do bloco de notas. Até as hashtags eu deixei prontinho, eu deixo tudo pronto com os emojis, tudo direitinho. O texto que você quer colocar no Instagram, você faz tudo lá no bloco de notas. Dá, faz ok, e aqui, aqui estaria pronto para você compartilhar no Instagram. Só que você não quer compartilhar agora, você quer compartilhar depois, uma data programada que você quer. Então, o que, que você vai fazer? Você não vai compartilhar. Você vai voltar ali naquela setinha, voltar mais uma vez. E o Instagram, ele vai te dizer, se você voltar mais uma vez, você vai perder as edições das fo da foto e vai ser descartado. Só que além do de escarte, você tem uma opção de salvar o rascunho. E é aqui que a mágica acontece da sua programação. Você opta em salvar rascunho. E ela vai aparecer aqui embaixo. Tá vendo essa imagenzinha que está um pouco fosca? É aqui que fica a sua postagem programada. Aí você volta né, no dia e hora que você quiser. Ela vai estar aqui te esperando. É só você clicar novamente. No caso, ela já está aqui. Avança e ela está aqui com todas as informações que você colocou, com os emojis, com todo o texto que você escreveu lá no bloco de notas e ela está aqui. Agora é a hora de compartilhar. Aí você vem, compartilha e está aqui a nossa publicação. E é assim que eu faço a programação das minhas postagens. E aí, gostou dessa dica? Eu te ajudei a otimizar o seu tempo? Se você gostou dessa dica e quer saber como eu aprendi, eu, eu fiz o treinamento Potencialize Insta, que é um treinamento que te ensina dicas como essas e muitas, muitas outras dicas que te ajudam a engajar, reter e atrair seguidores para o seu Instagram e você divulgar o seu negócio. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link desse treinamento para você acessar e conhecer. E esse foi o vídeo de hoje. Eu trouxe uma dica super bacana de como você programar a sua postagem no Instagram. E se você gostou, deixa aquele like amigo para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E como sempre, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!